Viva! Resolveremos aqui um exercício sobre uniões de famílias de conjuntos. Especificamente, dadas duas famílias, F e G caligráfico, demonstraremos o seguinte fato. Seguindo uma recomendação já dada em um exercício anterior, vamos começar identificando quais são as hipóteses em questão. Ora, aqui, para além do fato de que F e G são tipados como famílias de conjuntos, também foi dada a premissa segundo a qual união de F não é subconjunto de união de G. Se por um lado esta é a premissa dada, aqui seguirá a conclusão almejada. Uma primeira observação que pode ser feita sobre esta conclusão é de que ela contém uma asserção negativa acerca de uma inclusão envolvendo conjuntos A e B. De onde vêm estes conjuntos? Ora, A é um integrante da família F e B é um integrante da família G. Mais ainda, esta asserção afirma que para algum A desse tipo, é possível verificar um certo fato, qualquer que seja o B desse tipo que tomarmos. Finalmente, devemos nos certificar de que entendemos as operações e as relações envolvidas nesta frase. Tratamos aqui de uniões, de famílias falamos de integrantes destas famílias e falamos da não-inclusão entre dois conjuntos. Antes mesmo de nos darmos ao trabalho de formalizar de maneira não ambígua esta acessão na conclusão, eu vou dar início a uma demonstração feita às pressas, de forma atabalhoada, uma argumentação que vai tentar usar tudo aquilo que eu sei, torcendo para que aquilo que eu vou escrever aqui, me conduza, talvez, magicamente em direção ao meu objetivo. Portanto, aqui está o aviso. Não faça isto em casa. É perigoso. Considerando, então, que você está avisado, vamos prosseguir. Assim. Suponha que comecemos da clara hipótese segundo a qual a união de F não é subconjunto de união de G. Ora, pode ser que você se sinta compelido agora, já com alguma experiência na área, a concluir que existe, portanto, uma testemunha desse fato, um conjunto C, que é elemento do conjunto da esquerda, mas não é elemento do conjunto da direita, desta acerção sobre não-inclusão. Da mesma forma, conhecendo a definição de união de famílias, você agora talvez queira traduzir esta sentença como uma sentença acerca da existência de um integrante nesta família que tem ser como um membro. A mesmíssima definição de união agora também nos garante que a acessão acerca da não pertinência de um certo conjunto C à união de G significa que C não pertence a nenhum dos integrantes da família G. É claro agora, tendo em vista estes dois fatos acerca de C, A e B, que a definição de inclusão nos garante que A não é subconjunto de B. A grande questão é o que isso tem a ver com o enunciado do exercício em questão. Bem, ao longo desta argumentação mal-ajambrada, tivemos que criar uma testemunha C, tivemos que criar uma testemunha A como integrante de F, tendo C como elemento, e falamos também em algum momento sobre todos os integrantes da família G, quaisquer que sejam os seus nomes. É fato que este C não nos interessa no enunciado final. A sua função foi cumprida depois que chegamos até aquelas sentenças que tratam de A e de B. Portanto, tudo parece indicar que nós demonstramos alguma coisa acerca de A não estar contido em B, para algum A e para todo B, de um certo tipo. É como se tivéssemos aqui uma matriz de quantificadores aplicada sobre a nossa expressão. Será que isso traduz bem aquilo que foi dito no enunciado desse exercício? E o que podemos estar querendo dizer quando escrevemos uma tal matriz de quantificadores? Permita-me analisar duas possibilidades de entendimento desta asserção usando uma notação matemática mais usual. Na nossa primeira tentativa aqui de entender essa asserção, nós vamos entendê-la como dizendo algo acerca de um certo conjunto A. Para tal conjunto, nós afirmamos que, qualquer que seja o B escolhido, digamos entre B1 e B2, há sempre algum elemento de A que fica de fora. Nem é preciso que este indivíduo seja o mesmo nos dois casos. De fato, A não é subconjunto de B1 nessa ilustração porque estes indivíduos não estão em B1, e A não é subconjunto de B2 nessa ilustração porque estes indivíduos não estão em B2. Suponha agora que a nossa asserção diz algo sobre todo B. Suponha mais uma vez que tenhamos um B1 e um B2. Para cada um deles, deve existir um certo A que nos permita sustentar a seção acerca da não inclusão de A em B. Portanto, no caso geral aqui, supondo que estejamos falando de B1, podemos encontrar um conjunto A1 que não é subconjunto do B1. Se tomarmos por outro lado B2, podemos encontrar um conjunto A2, que não é subconjunto de B2. Observe de fato que o exemplo anterior também serviria. Para ambos B1 e B2, existe um A que não está contido neles. A recíproca, contudo, pode até calhar de ser verdadeira, mas não precisa ser. Por exemplo, considere a ilustração alternativa da sentença de baixo, segundo a qual, se escolhemos B1, temos A1 como um conjunto que não está contido nele. E se escolhemos B2, temos A2 como um conjunto que não está contido nele. Por outro lado, A1 é subconjunto de B2 e A2 é subconjunto de B1. Nenhum dos dois As aqui em questão tem a propriedade de não estar incluído em nenhum dos Bs. Como estas duas maneiras de desambiguar esta asserção não são equivalentes, o melhor que nós podemos dizer sobre aquele esboço não recomendável feito aqui ao lado é de que em algum momento nós nos perdemos. Não podemos afirmar que a asserção desejada seja uma conclusão de algo que possa ser chamado de demonstração. Afinal, nós sequer sabemos se esta conclusão tem esta ou aquela outra forma e não temos nenhuma forma de decidir olhando para esse esboço a qual das duas formas ao lado essa matriz lógica se refere. Sugiro cancelarmos todo este experimento e entendermos, antes de mais nada, em que consiste esta acessão. Já sabemos que A não está incluído em B, e agora devemos atentar para o fato de que isto é o caso para todo B, o que indica que esta é a próxima quantificação. Para entender de onde veio o conjunto A, por outro lado, podemos ver aqui que se trata de algum integrante da família F. A acerção, portanto, diz respeito à possibilidade de encontrar tal conjunto A. Isto é traduzido aqui quando colocamos a acerção no contexto de uma quantificação existencial sobre A. Eu vou deixar isso aqui registrado então, para que a gente não se perca outra vez. É sempre bom saber para onde estamos indo. Muito bem, muito bem. Agora que nós temos registrado que o objetivo tem esta forma lógica, podemos nos perguntar de que forma ele pode ser demonstrado. Ao que tudo indica, precisamos encontrar um integrante na família F com uma certa propriedade. Esta hipótese deveria ser suficiente para construirmos esse integrante. Eu proponho, contudo, mudarmos inteiramente de estratégia. Ao invés de procedermos de forma direta, como fizemos antes, e nos obrigarmos a construir tal integrante A, isto é, ao invés de começarmos a partir de estrelinha e concluirmos este coraçãozinho, eu proponho aqui transformarmos o enunciado por contraposição em um argumento segundo o qual a negação do coração implica a negação da estrelinha. Então, vamos lá. Por contraposição, suponha que coraçãozinho não é o caso. Mas em que consiste a negação de coraçãozinho? Bem, se desejamos defender que não existe um conjunto A com uma certa propriedade, isto equivale a dizer que nenhum A tem aquela propriedade. Por outro lado... Se queremos dizer agora que não é o caso que todo B tem uma certa propriedade, é preciso haver uma testemunha disso, ou seja, algum B que não tem aquela propriedade. Finalmente, segundo a propriedade em questão agora, temos que A não é subconjunto de B e queremos negar isto. Segue assim que a negação da asserção segundo a qual há um A que não está contido em nenhum B, diz que todo A está contido em algum B. A suposição aqui, então, é de que para cada integrante da família F, há algum integrante da família G, tal que o segundo contém o primeiro. Queremos mostrar a negação da estrelinha. Isso é fácil. A acessão tratava da não-inclusão, a sua negação trata da inclusão. Uma inclusão de conjuntos pode ser demonstrada por raciocínio hipotético. Com efeito, tome um certo conjunto C na união da família F. A tarefa passa a ser, vale recordar, mostrar que este conjunto C está na união da família G tendo em vista a definição de inclusão. A definição de união de famílias se aplica agora ao item zero, onde concluímos que deve haver um integrante na família F, do qual o conjunto C é membro. Esta última asserção existencial garante a existência de um objeto, mas não dá nome a ele. Façamos isso agora. Tomemos uma testemunha arbitrária do item 1 e chamemos-la F, não caligráfico. É claro que, graças à nossa escolha, C é elemento de F. Contemplando o item 2, sabemos agora que F é um integrante da família F caligráfico. E daí podemos instanciar em particular a nossa hipótese tomando A como sendo F. E, portanto, concluir que há um integrante da família G que contém este F. Mais uma vez, temos uma acessão existencial sobre integrantes de G caligráfico e podemos tomar uma testemunha G como sendo o conjunto que sabemos conter F. Ora, o item 3 já nos tinha dado um elemento do conjunto F. E o item 6 nos diz que todo elemento de F é elemento de G, pela definição de inclusão. Logo, C é elemento de G. Mas como G é o integrante da família G caligráfico e G tem C como elemento, C é elemento da união de G caligráfico, tendo em vista a definição relevante. Isto finda a nossa argumentação por contraposição, pois, afinal supusemos em 0 que C era um elemento da união de F e concluímos em 8 que C é elemento da união de G. Concluímos, assim, a negação da estrelinha. A saber, todo elemento da união da família F é um elemento da união da família G. Tendo mostrado que a negação disto implica a negação daquilo, por contraposição, posso concluir que aquilo implica nisto, como queria demonstrar. Já não há mais razão, note bem, de deixarmos apontado aqui que este era o nosso objetivo. Ele já foi atingido. Com isso, a negação do item 9 implica a negação da hipótese. Nota. A identação que usamos aqui ao longo da demonstração marca os pontos em que fizemos suposições, como aqui, aqui e aqui. Nenhum destes objetos temporários aqui criados, C, F e G, sobrevivem na acessão final que aqui demonstramos. Você pode pensar em cada uma dessas identações como representando uma espécie de subrotina. Por exemplo, nesta foi criada uma variável temporária com um papel específico que já não tem qualquer significado quando saímos dessa subrotina. Também aqui nesta criamos uma variável temporária que, quando a subrotina é finalizada, é destruída. É por isso que tais variáveis não são e, de fato, não podem ser mencionadas na conclusão, quando estas subrotinas todas já foram finalizadas. Para além dessa estrutura, outra coisa que deve ser notada é que cada um dos passos das nossas demonstrações de verdade devem ser justificados. Seja através da definição de uma certa operação, ou de uma relação, ou algum fato que tenha sido demonstrado antes, ou alguma passagem que seja puramente lógica, como, por exemplo, no raciocínio por contraposição. Não deixe de fazer isso. A falha em justificar passagens numa argumentação é responsável por algumas das principais falhas e falácias que construímos quando raciocinamos descuidadamente.